e aí pessoal hoje estamos aqui a mais um vídeo do canal no custódio pessoal hoje eu vou mostrar que é esse cantor quem é que é John Trabo John Trabo é um cantor angolano cantor mesmo angolano John Trabo que fez que lançou recentemente a sua música com a cantora Noite e Dia que entre o lado tira a mão da filha da outra Entra a mão da filha da outra tira. não tava ali criticar lhe tá? criticar e também Apu. teu filho também tava na Apu. galera pelos meus vistos, esses dados que eu tentei procurar porque ele também é meu vizinho eu só entendi que o John Trabo é... John Trouble o famoso John Trabo. adivinha que é o nome dele mas eu não sei o completo o vizinho Fazer sempre música com a noite e dia Galera, fez sinto muito com a noite e dia Galera e o um, e, um cantor fez uma música Ele faz música Mas o cantor ganhou sensação da internet 2022 Isso também já é muito, isso é uma motivação Porque ele vive aqui, eu vivo aqui eu sou também youtuber, eu também tenho que alcançar, mas tipo alcançar bem, tá então, aqui, amanhã vem aqui, amanhã vem aqui, não, eu já você já sabe, eu não consigo aí. e aí então é bem fazer o que Johnny fez, né, que o Johnny faz então se inscrevam no canal, para não perder nenhuma notificação galera, vocês querem assistir mais vídeos né, porque eu não todos os dados daqui do Johnny trabo ainda preciso, inscrevam no canal Deixa o um like nesse vídeo, galera. Então, se inscreveu? Já se inscreveu? Tem que se inscrever primeiro. E já se inscreveste. E fui!